Agora está se formando o que que é? Temporal de bênção e poder. O calor tão glorioso invade toda a igreja. Qual autoridade vai? 500 graus de puro pra fazer a enfermidade desaparecer. Pra fazer o inimigo uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover linguagens estranhas por todos os lados esse tempo até quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse Se poder já começa a acontecer Dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste. Sai santo nome de Jesus Quem crê que nesse nome há poder Levanta a mão e dá um prato de glória a Deus Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja a igreja de Deus aí Temporal de bênção e poder É poder, é poder Um calor tão glorioso Destruindo tudo que você graus de puro fogo, santo e poder E já fez a enfermidade desaparecer E já fez o um inimigo uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados Olhado temporal quero sair molhado Molhado e revestido Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Eita! Inundando os irmãos Vejo milhares de anjos Desse lado tem Desse lado tem vitória Sendo batizados, dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Assim comigo, lá em cima, Já começa a acontecer, vai. Aleluia, daqui. Aleluia, de Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos. Desse lado tem poder. Sendo batizados ali no meio, o fogo cai. Toda enfermidade não resiste, sai. Pelo santo nome de Jesus, isso é pra quem crê, meu irmão. Quem crê, vai ali no meio, toda enfermidade não resiste, sai. Pelo santo nome de Jesus, 500 graus de puro. É, eu quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural e onde esses rios me levarem, eu Um deserto em mim você, ah, E a terra seca em mim se faz Mas não se há. É. E os poços e os valios Dentro do meu coração O que é que acontece, hein? Cheio de águas vivas, é. é sempre serão. Eu creio a quando vem, vem Os do Espírito Estão passando por aqui A nuvem da unção Repousa sobre nós É hoje o dia Não há como impedir Eu creio Hoje é dia de Você que está em casa agora Em nome do Senhor vai Declara com a tua boca agora A unção de Deus pode invadir a tua casa agora Hoje é Hoje é o dia que Deus determinou Eu creio nisso Isso, levanta a sua mão, você que tá em casa, você aqui, vai Hoje é dia de E eu recebo a unção de Deus Declare comigo, hoje é hoje é o é um dia, hoje é o um dia e eu recebo, eu recebo a unção de romper, hoje é o um dia de romper São de Deus Aleluia! Já na alva-luz do dia Lá estava a cena que me impressionou Desistiu, jamais desistiu. Não largava o anjo. Ele muito insistiu. Não sairia. Oh. Sem ela eu não vou sair daqui Não vou sair daqui vou ah, ah, não, posso não posso mais ficar sem, ah, te, sem ah, te sentir Nada ah, vai impedir ah, A unção de Deus ah, sobre ah, mim ah, Eu preciso, Deus Preciso de uma Deus. eu Não vou desistir Aleluia S eu não vou Deus sobre mim sobre mim sobre mim eu não abro mão da unção de Deus na minha casa, na minha vida sobre os meus filhos, diga isso a unção de Deus quando invade a nossa vida faz toda a diferença não largava um anjo, ele muito não sairia dali Sem sua bênção Na mão de tanto Ele insistiu. Ficar sem te sentir Nada vai impedir Diga comigo Sobre mim, sobre mim Preciso de uma benção Isso vai Sem ela eu não vou Não vou sair daqui Quando o Senhor me Eu preciso, eu preciso de ti, preciso de uma benção não vou desistir, oh, aleluia, Não vou sair daqui, não vou. Eu não abro mão, senti, senti. Lugar e eleve o pensamento nas alturas e pela fé em Jesus. Mas para isso é preciso o romper da multidão. A tua cura acontecerá. Quanto tempo esperou? Eita, não pare agora. Irá mudar, Irá mudar o destino de tua vida, a tua história. Eu creio, Jesus, o filho de Davi. Está, está passando aqui. Faz cura, pois a virtude, oh, coisa linda, toque agora. Estenda a mão o Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui Abre a multidão e toque nele O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está, meu Deus Estenda a tua mão e toque nele Adoração Toca nele pela fé Ele vai parar E vai liberar virtude pra você Creia nisso em nome de Jesus Um certo dia Uma mulher Já não tinha esperança Ela Você pode estar assim também Olha Ouviu falar o nome de Jesus esse nome poderoso que curava, e ele ainda cura, a esperança dela voltou. Pois naquela hora ali, Jesus passava, mas existia uma multidão, o que, que ela fez? Ela rompeu o poder e foi. Jesus, o Filho de Davi está Esse é o meu Deus A Béria orla Faz cura Pois a virtude Toque agora Espio da mão O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui e toque nele, e toque nele O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão e toque nele Ele vai te curar Ele vai, Ele vai curar você Cristo já está Roube a multidão Roube a multidão O Todo-Poderoso Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão Ele vai te curar O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Ele faz Ele ainda é o mesmo Ele opera o teu o teu milagre, o teu aleluia. milagre. Eu creio nesse Deus, aleluia. E toque nele, ele vai te curar. Receba a cura, receba cura, o teu milagre. de Jesus Ninguém mais vai encontrar Foi arrancada daqui, eita Já está com Jeová Quem vai, quem vai? Vai haver festa no céu Eu vou E a igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo vou abraçar Se prepare, meu irmão se encontrar, Vai haver festa no céu Eu vou em nome de Jesus E você vai também Aleluia Naquele grande banquete O noivo vou abraçar Se prepare, meu irmão para com Jesus se encontrar Santo, Santo Fogo Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo do Senhor Fogo Santo, Santo Fogo É o que está descendo agora fogo Aí na tua casa também, meu irmão, dá lugar aí Este fogo é poderoso É fogo Vai queimando o pecado Desfazendo todo mal Igreja, muito fogo vai descer o crente gelado, diz aí Eita glória, aqui tem glória Glorifica, irmão, vai assim, ó É glória, é fogo e unção. Aqui tem glória, glória, glória, glória, glória Eita glória que sobe É fogo e um som É tanta glória, eu vejo glória Que tem glória É glória, glória, glória sobre o altar Só ouço glória, glória em toda a igreja Faz o tempo abalar É tanta glória, eu vejo glória É glória, glória, glória sobre o altar É muita glória, glória em toda a igreja Deus está neste lugar Tira a mão do vosso pra adorar, Senhor assim, Deus está aqui e vai operar é você glorificar, glória, está caindo aqui glória, sobre este lugar. Glória, Se esse fogo te queimar, é fogo de Deus, meu irmão. Glória, Deus está aqui glória, e vai operar. Glória, é só você emprestar um pouquinho para Jeová, meu irmão. Glória, está caindo aqui glória, sobre este lugar. Da glória de Jeová Vale um glória a Deus Aê! Aleluia! Vamos lá Obrigada meninos, obrigada meninas Obrigada pelo carinho Obrigada MK, obrigada Vital, Toda a equipe da 93 Obrigada Andreia, Eu amo muito vocês Deus abençoe Edinho, obrigada Catita Ei, a Bruna, o Rodrigo que estão aqui me acompanhando Obrigada de coração Aleluia É bom demais estar tá aqui A Jaque também que me maquiou Me deixou linda, maravilhosa, glória a Deus Valeu, Senhor Deus não rejeita ouro. Oração é alimento Sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer quando ele estende suas mãos. Quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Vai então, é Simplesmente não ouvi Não importa louco louco Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais deixar Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erra suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém Ele trabalha, ninguém abre Ninguém fecha Só o Senhor pode fazer isso por você Erga! De bênçãos Ele tem Pra te dar Recebe aí Você tem que lutar E acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a tua fé Porque Jesus Contigo é E nele você pode Tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Não diga que a vitória nunca vem Porque a vitória pra você Deus tem se o mar da vida em tua frente está, Deus abre o caminho nesse mar e você vai passar e cantar de lá. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus e você vai passar eu creio hein? Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar os inimigos teus Isso é pra quem crê. Quem é o homem que teve o poder De andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer O mar se calar? No momento em que a tempestade vier Ele vem com toda a autoridade e manda calma. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar Vermelho? Fez caminho no meio do medo Com os pés enxutos botar, oh, O que? Então solta a voz pra adorar Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar já este homem Só Ver, pode chamar esse assim, oh, homem Se passares pelo fogo não vai te queimar Senhor, aleluia. Que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vital Não. Não, sem, oh! proteção, por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Vem guardado desse jeito desistir Porque não desista, não desista Não desista não Nós somos cidadãos do céu Seremos arrebatados Santo para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá se eu pudesse estar lá. Não queria voltar só pra ver o meu bem. Frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor. Senhor uh, uh, uh. Se você está cheio de Deus, a tua essência, meu irmão Aleluia, vai se espalhar do Senhor Senhor, eu não vou me perder de Ti meus lábios nunca Sairá um sim A tudo aquilo Que deseja Ocupar O teu lugar Dentro de mim Porque sou Povo escolhido Teu Sou propósito Sinto tua voz quando chamas o meu nome, sinto a minha alma estremecer. Eu carrego em minha vida a glória do Deus de Israel. Não me curvo ao pecado, levando a bandeira, prefiro ser fiel. Minhas vestes já lavei oh! Não vou me contaminar Com manjares, com altares Que não servem pra te adorar Minha essência vem de Deus, Deus Não vou me yeah! Não vou negociar Minha comunhão com o rei Vou me manter demais Servindo até o fim Guardando minha fé Eu carrego em minha vida a glória Do Deus de Israel Não me culpo ao pecado levando a bandeira, prefiro ser fiel Minhas vestes já lavei Não vou me contravinar que não servem pra te adorar Minha essência vem de Deus Não vou negociar diga comunhão com o rei Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo a Deus Espírito de Deus habita em mim. Não provarei os manjares do mundo. De qualquer maneira, eu não vou ficar. Eu não sou daqui. O céu é o meu lugar. Não me conforme com a iniquidade, A vareja, a mentira. Eu não tolero o sensavel. Estou armado contra a Babilônia. Revestido pela armadura de Deus. Minha comunhão com o Vou me manter de pé Não abro mão tão só Servindo até o fim Senhor, vem cá, Marina. Marina, vem. A gente vai cantar junto. Pega o microfone aí. Isso. A gente precisa entender o que Deus está falando. Mas ali é, linda Jesus.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 O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai O santo nome de Jesus Quem crê que nesse nome há poder Levanta a mão e dá um brado de glória a Deus Uma chuva diferente agora está inundada esta igreja, quem é a igreja de Deus aí? É. Temporal de bênção e é poder, poder. poder. É poder, é poder. Um calor tão glorioso destruindo é tudo que a você. 500 graus de puro você. fogo, você. santo e poder. E já fez a eternidade desaparecer. E já fez o um inimigo você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E esse temporal quer sair molhado, molhado e revestido. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai nascer. Por dando glória ali no reino, fogo cai toda enfermidade, não resista, ah, pelo santo nome de Jesus. Assim comigo, lá em cima ó. já começa a acontecer. Vai aleluia, daqui aleluia, inundando os irmãos com a bênção. Nas mãos, vejo milhares de anjos.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 Puro! Oh. São de Deus. É, eu quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural e onde esses rios me levam.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 Hoje é, dia de hoje é o dia. Hoje é o dia. E eu recebo. Eu recebo a unção. Hoje é o dia de roubar. Receba aí. São de Meu irmão. Aleluia, vai se espalhar do Senhor Senhor, eu não vou me perder de Ti Dos meus lábios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 Que não servem pra te adorar Minha essência vem de Deus Não vou negociar minha comunhão com o rei Vou me manter de pé Não abro mão da unção um Servindo até o fim de Deus habita em mim Não provarei os manjares do mundo De qualquer maneira Eu não vou ficar, eu não sou daqui O céu é meu lugar Não me conforme com a iniquidade A vareza a mentira Eu não tolero o seu Estou armado contra a Babilônia Revestido pela armadura de Deus Me corronter. não vou negociar. Minha como e não vou me manter de pé. Não abro mão da sol servindo até o fim.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 Irá mudar, Irá mudar o destino de tua vida, a, a tua história. Eu creio, Jesus, o filho de Davi. Está, está passando aqui. Faz curar pois a virtude, oh, coisa linda, toque agora, Estenda a dor.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 Jesus, o Filho de Navista Esse é o meu Deus Até a orla Faz cura Pois a virtude Toque agora E os teu da mão O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui roube a multidão E toque mesmo.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 eu creio nesse Deus Aleluia E toque nele Ele vai te curar Receba a cura O teu lar neste lugar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 Deus não rejeita oração, oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento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 Pra com Jesus se encontrar Eita! Uh -uh! Fogo santo, santo fogo Fogo consolador É o que está descendo agora Fogo santo do Senhor Fogo santo, santo fogo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 Glória fica irmão, vai assim, ó, é glória, é fogo e unção, um aqui tem glória, glória, glória, glória, glória. Eita, glória, é glória que sobe, é fogo e unção, um é tanta glória, eu vejo glória, que tem glória, é glória, glória, glória sobre o altar. Só os glória, glória em toda a igreja, faz o tempo abalar, é tanta glória, eu vejo, glória. É glória. É glória, glória, glória sobre o altar. É muita glória, glória em toda a igreja. Deus está neste lugar. Tira a mão do bolso para adorar, senhor. Assim, Deus está aqui glória, e vai operar. Glória, é só você glorificar. Glória, está caindo aqui glória, sobre este lugar. Se esse fogo te queimar, é fogo de Deus, meu irmão. Glória, Deus está aqui glória, e vai operar você e prestar boquinha um para Jeová, meu irmão. Glória, que está caindo aqui glória, sobre este lugar glória, é muita glória de Jeová. Vale um glória a Deus aí. Já na Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Jamais desistiu Não largava o anjo, ele muito Ali, sem sua bênção Na mão De tanto ele insistiu O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Eu quero ouvir, vai. Preciso de uma bênção, não vou desistir oh. Sem ela eu não vou De Deus sobre mim Eu preciso, Deus Preciso de uma bênção Não vou desistir Aleluia Eu não vou sair daqui Tocar Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir Ao som de Deus sobre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 Atenção na mão de tanto ele existiu.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 De uma peça não vou desistir Oh, aleluia! Não vou sair daqui. Não vou. Eu não abro mão. Sente, sentir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 porque é vitória pra você, Deus tem né? Se o mar da vida em tua frente está Deus abre o um caminho nesse mar E você vai passar e cantar de lá O mar vai se fechar e exterminar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 Outro lado, com os pés enxutos, o que então solta a voz pra pradorá? Quando estiver a frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem. Te e atravessar e você vai, vai retorar. O hino da eu vitória eu toda vez que tiver que passar, Chane logo esse homem para te ajudar. É nas bem, horas mais difíceis. Pode, pode chamar esse é homem. Eu homem. Eu se passares pelo fogo, não vai te queimar. Aleluia, não volta. Que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória. Cente não. Cente não o Por um batalhão, Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, desistir, porque não desista, não desista, não desista, não. Nós somos cidadãos do céu. Sim, santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Aleluia Aleluia Se imagina Aleluia. no céu cantando no grande coral